Capítulo 3 – Difícil Despertar Da mesma maneira que os meus pesadelos me fizeram perder a noção exata do tempo, também não sei qual foi o período em que estive inserida naquela terapia que me foi reservada. Despertei numa manhã de sol e demorei a me localizar no ambiente em que me encontrava. Procurei levantar-me, mas não consegui, pois o meu corpo não obedecia aos meus comandos. Considerei, então, que os efeitos de alguma medicação ainda atuavam sobre mim ou que a própria debilidade poderia ser a responsável por ainda me manter acamada. Todavia, estava instalada confortavelmente. Pude até mover a minha cabeça para analisar o local. Sem qualquer sombra de dúvida, as acomodações eram as de um apartamento de hospital, porém, com um pequeno equipamento de monitoração que eu nunca tinha visto, além de outros itens de avançada tecnologia. A arrumação, que para mim sempre foi uma verdadeira obsessão, tanto com relação à casa quanto aos pertences do meu marido e filhos, essa organização, enfim, se mostrava impecável. O lugar, além disso, contava com uma temperatura agradável e uniforme, além de uma música suave de fundo. Percebi, por sua vez, que a dor insuportável que me queimava a garganta, como se um ferro incandescente tivesse sido ali colocado, havia desaparecido quase que completamente. Procurei respirar a longos austos, o que não tinha sido possível nos últimos tempos, quando o ar me faltava quase por completo. Imediatamente, meus pensamentos se voltaram para os meus filhos, a Laura e o Valdemar, aquele demônio disfarçado com o qual eu me encarregaria quando estivesse em melhores condições. Os questionamentos começaram a me torturar. O que a Laura estaria fazendo? Como os meus filhos estavam sendo tratados? E Valdemar aquele que me traíra sem qualquer consideração será que estava se divertindo com a sua concubina por certo diante desses pensamentos minha pressão pareceu se elevar de tal maneira que o pequeno aparelho próximo à minha cama passou a emitir alguns sinais luminosos quase de imediato entrou no quarto um jovem saudando-me animadamente bom dia mara cristina como está se sentindo? Quando respondi, me assombrei com o tom da minha voz, cujo volume era mais baixo que o normal. Uma voz secundada por uma rouquidão extremada. Acreditei ser alguma secreção acumulada e procurei livrar-me do resíduo inconveniente. Porém, a dor no local voltou de pronto. O enfermeiro, vendo meu esforço, orientou-me. Tenha um pouco de paciência com esse desconforto, pois as operações energéticas e as demais terapias são de longo curso, em virtude dos danos causados no teu organismo com a ingestão do veneno. A propósito, permita-me que eu me apresente. Meu nome é Isidoro, sou responsável por esta área onde você se encontra internada. Várias perguntas surgiram na minha mente, a começar pela operação energética seguida pelo próprio Isidoro, cujo nome eu recordava vagamente de ter ouvido nos meus prováveis pesadelos. Ele pareceu ler os meus pensamentos ou, talvez, pelo estado em que eu me encontrava, poderia ter articulado alguma palavra, porque sua resposta foi imediata. Sou o mesmo enfermeiro que esteve presente no teu processo de resgate e internação, acompanhando a doutora Roberta. Aliás, ela deverá estar conosco em poucos minutos e poderá lhe dar mais informações, caso você esteja interessada. Interessadíssima. Mal terminei a palavra e a médica adentrou pela porta, cumprimentando-me com um sorriso acolhedor. Aproximou-se do meu leito e pude sentir uma energia extremamente agradável, como se tivesse sido envolvida num abraço fraterno de muito carinho e respeito, enquanto um suave perfume de rosas parecia ser exalado do seu corpo. Com uma voz meiga e irradiando profunda segurança, disse, «Pelo que vejo, o seu despertar foi um tanto tumultuado por pensamentos preocupantes» o que no seu estado deverá ser evitado através de esforço de exercício continuado para que você alcance melhor recuperação num espaço de tempo mais reduzido espantei-me com o fato de a médica citar o que havia se passado minutos antes de sua chegada imaginei então que eu simplesmente não pensara a respeito mas sim que deveria ter falado e o aparelho registrar as minhas palavras assim tanto o enfermeiro quanto a doutora tiveram acesso à gravação. Contudo, ela sorriu e continuou. A preocupação minha irmã é dispêndio de energia, ampliando os quadros mais significativos de baixa imunidade. Creio que o melhor a fazer, em relação aos aspectos familiares e outros detalhes os quais, no momento, são de pouca importância, é orar pedindo a proteção do Senhor para os teus entes queridos, além de fortalecimento adequado para as provas que te aguardam para um futuro breve, logo após a tua recuperação. Mas, doutora, eu preciso saber como está minha família, que para mim é o mais importante da minha vida. Quanto à tua sugestão de horários sinto desapontá-la, mas nunca vi muito sentido em algo que me parece pouco prático. Posso entender, Mara. Contudo, não somos criados ao acaso como acredita a ignorância orgulhosa de alguns, classificando-nos como máquinas, com um tempo de validade quase que determinado. Em relação aos teus familiares, eles encontram-se bem, gozando de perfeito equilíbrio depois da tua partida. Entendi partida como saída da minha casa rumo à internação. Assim, decidi explorar um pouco mais a respeito deles. Meus filhos poderão me visitar? Tenho profunda necessidade de saber como estão, até porque eles são o motivo da minha vida, conforme já informei. Eles virão visitá-la em momento oportuno, uma vez que a tua terapia é intensiva, exigindo consideráveis cuidados quanto aos aspectos psíquicos envolvidos pelo tempo decorrido entre a ação fatal e o teu resgate. C Como assim, doutora? Ação fatal, tempo decorrido, resgate? Mara, os esclarecimentos deverão ser apresentados a você com o passar do tempo. No momento, o melhor a ser feito é valer-se do recurso da meditação, no que será devidamente orientada pelo nosso prestimoso Isidoro, caso a tua posição em relação à prece continue sendo a mesma que você nos informou há pouco. Obviamente, ambas as ações poderão ser realizadas, meditação e prece, mas saberemos respeitá-la conforme a tua vontade. O importante é focar nos exercícios contínuos de resignação e de paciência com a condição atual de aprendizado, para que eles influenciem positivamente na tua recuperação. Doutora, tenho plena certeza de que a senhora não está dizendo tudo o que sabe sobre o meu quadro de saúde. Quanto tempo terei de esperar para saber mais sobre o meu estado clínico? Tempo é algo muito subjetivo quando precisamos nos equilibrar, minha irmã, porque, se procuramos agir contrariamente às nossas propostas evolutivas, insistindo em atitudes que nos maltratem seriamente, não poderemos exigir que a correção opere de maneira automática e imediata. Como exemplo, imagine que, se nos alimentamos inadequadamente e surge a enfermidade que foi implantada pelos excessos em nosso organismo, não poderemos exigir que o equilíbrio retorne a ele, estando isso fora do curso natural da vida. Não é verdade? Sim, doutora. Porém, a senhora pode ao menos me informar há quanto tempo estou nessa condição de paciente? — Pelas medições de tempo do nosso planeta, Mara, cerca de 23 anos. O choque foi tamanho, que eu não sabia se acreditava no que a terapeuta acabava de dizer. Será que estava novamente num daqueles pesadelos? Procurei de imediato confirmar a informação. — A senhora disse 20, 23 anos? — Sim, minha querida. O tratamento para esses casos de envenenamento, entre outros de extrema agressão ao corpo físico, costuma demandar às vezes mais tempo do que esse que acabo de lhe informar. As lágrimas vieram em abundância aos meus olhos. Soluçando, eu disse, Meus filhos devem ser hoje homens formados. Minha vida... Perdi todo esse tempo por causa daquela víbora peçonheta e o traidor vulgar. As únicas palavras que ouvi antes de adormecer foram as determinações da médica ou enfermeiro-chefe. Isidoro, por favor, aplique a bioenergia em nossa irmã para que ela repouse um pouco mais.